Olá estamos aqui para mais um momento do espaço família. Eu tenho aqui comigo a minha convidada a Letícia Claudino ela é psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de profissionais, esse trabalho que é feito em conjunto. Que muitas vezes acontece, por exemplo, lá no meu atendimento, com o psicopedagoga. Então, a criança chega lá com uma dificuldade de aprendizagem. A gente faz todo um rastreio, faz toda uma investigação e, de repente, a gente percebe que essa dificuldade está ligada a questões emocionais. Eu posso trabalhar? Posso. Mas o profissional indicado para fazer esse trabalho vai ser o psicólogo. Né Letícia? Isso. E aí, quando eu mando lá pra, pra você, qual, qual vai ser a estratégia? Como é que a gente vai poder trabalhar então com essa criança? Isso, a gente vai identificar então, pensando é ah, uma questão emocional, então. Qual questão emocional, é uma questão familiar, é algo pessoal, né, que está acontecendo na, na dinâmica familiar, nessa criança, algo que ela que está vivenciando, né, no dia a dia. Então, a gente trabalha, vê essa emoção, identifica, né, porque quando a gente lida com essa emoção, vai interferir na, na aprendizagem dela uhum, também, né. Uhum. Então, os dois precisam estar juntos, né porque tem coisas que um trabalha, né? você vai trabalhar a aprendizagem, a emoção ligada junto, o que, que isso está interferindo, né? porque vai interferir no contexto geral da vida da criança, né? e isso vai refletindo na escola, então, a gente identifica essa emoção, faz todo acompanhamento familiar, que é muito importante né? conversar com essa família, porque só a criança às vezes não traz as informações que a gente realmente precisa, então a família precisa estar muito aberta também para explicar o que está acontecendo, né? para a gente entender todo esse contexto e um profissional conversar com outro para passar informações, olha, eu identifiquei que então o problema da criança é relacionado a isso, né? Então o um que tá interferindo, você, né? Uhum. Faz daí cada um faz o seu seu papel ali nesse desenvolvimento Sim. da criança. Legal que você colocou a questão da família, né? Uhum. Estar ali participando. Porque quando a gente trabalha criança, é impossível não trabalhar a família. Então, essa uhum. família tem que estar muito presente, né? Em momentos, a gente chama só a família para conversar. Uhum. Então, algumas orientações precisam ser passadas só para os adultos. Porque são eles que fazem o manejo dessa criança em casa, uhum. eles que estão cuidando dessa desse crescimento dessa educação dessa criança e outra coisa legal é quando a gente consegue trabalhar com os profissionais dentro das instituições ou mesmo fora porque pode acontecer a ah, é, a psicopedagoga trabalha em um espaço, mas eu quero atendimento de outro profissional em outro espaço. Ok, pode funcionar. E funciona muito bem. Nos casos que eu atendo, os profissionais que trabalham com os mesmos pacientes, trocando informação, uhum. a gente consegue trabalhar melhor. Porque se a gente for trabalhando os casos isolados, talvez o nosso rendimento não seja tão bom quanto uhum. quando a gente conversa. Né, com certeza. e a gente vai trocando figurinhas. Ó, é ponto. É isso, observei isso. então A gente vai, vai criando estratégias com todos os pontos. Lembrando, né, que o ser humano é um conjunto, né, de, de, de ações. Não é só cognitivo, não é só emoção. A gente não é, é partes separadas, a gente trabalha num todo, né. então quando a gente consegue trabalhar todos juntos e, e traçar uma estratégia juntos, uhum. a, o ganho do nosso paciente é muito maior, tá? Então, se as famílias, é, às vezes, têm aquela dúvida, né? Eu tá indo na psicopedagoga, mas ainda precisa ir na psicóloga? Gente, tem questões que é o psicólogo que vai tratar. Ou vice-versa, né, uhum. Letícia? Pode acontecer também. Com certeza, né? questão da Às vezes, uma questão mais emocional mesmo, né, algo mais é, comportamental da criança, né, do que que tá envolvendo o psicólogo que vai realmente saber limiar melhor, né, e passar informações, claro, para psicopedagoga do que que tem funcionado, do que que tem sido trabalhado, né, para estar tá relacionado junto com o trabalho, né, uhum. entre os dois. E o que acontece às vezes também o contrário acontece. Sim. Aparece para você com uma questão emocional. Uhum. Você identifica que há uma uma questão ligada a à... A aprendizagem defasada e aí você indica o profissional de isso. psicopedagogia, então é isso que a gente precisa fazer, é, uhum. assim como na, em outro, outros profissionais também trabalham juntos, então essa, essa conversa, essa troca e esses encaminhamentos são necessários, às uhum. vezes por um período, né, uhum. até que a situação seja sanada, ou para uma orientação, às vezes basta uma orientação uhum. para a família, mas é importante que se o profissional indicou um outro profissional para fazer um acompanhamento, seja feito, né Legis? Sim, com certeza. Né? Principalmente, sim, o psicopedagogo tem mais essa questão de escola, né? Uhum. Esse contato com a escola. Então, às vezes, coisas que talvez né, tenham o meu limite de, de trabalho né, em algumas questões, né? Então, repasse para a psicopedagoga, né, olha, né, trabalha isso na escola, essa questão da emoção que está envolvida, desse comportamento que está dificultando a aprendizagem. Então, repasse a informação e o psicopedagogo também faz esse acompanhamento escolar faz junto, né? Faz todo, né? Uhum. Então, às vezes a gente observa até as questões de relação entre é, colegas de turma. Então, olha, ele pontuou pra mim que ele não consegue é, entrar no grupo, que é isolado na hora do recreio, que ele não consegue se enturmar, que ele não tá gostando da escola nova. E aí, ok, falou pra mim, mas quem vai trabalhar essas questões é a psicóloga, uhum, não é? É isso mesmo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Prestem atenção nas informações, em todas a, a, a dinâmica do teu filho, o que está acontecendo. Quando o profissional procurar, é, quando vocês forem até um profissional e o profissional me indicar um outro, às vezes é uma necessidade momentânea. Eu sei que às vezes parece que ah, mais uma pessoa, mais um profissional, mais uma situação. Ok. Vamos lá, vamos resolver para que isso não persista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e nos encontramos no próximo momento. Até. Até a próxima.